E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano. E deixa eu ver vez, mano, eu vou estar tá trazendo um vídeo diferente aqui, beleza? Vou estar tá trazendo aqui, mano, o melhor deck pro Claire Royal, beleza? Para Arena 4, level 6, beleza? Bom, e vamos lá sem enrolação. O deck é esse aqui, galera. É o bebê dragão, cabana de goblins Globes, Globes sei como é Arqueiras, exército de esqueletos, horda de servos, corredor, torre de bombas e barril de goblins Beleza? Esse deck aqui é de contra-ataque e de defesa, beleza? Eu vou estar mostrando aqui a batalha que eu tive com o um cara level 7, né? Eu não sei se vai bugar, beleza? Mas eu vou estar gravando aqui. Bom, galera, vocês viram a batalha aí? O cara foi muito doido, mano. Parecia que o cara não tava nem se importando com as torres dele, beleza? Mas assim, foi difícil, né, mano? Foi um pouco difícil. Bom, galera, esse foi o vídeo. deixa seu like aí compartilha compartilhe com seus amigos. E é nós mano. Ah! Galera, eu quero estar tá divulgando aqui minha clã, beleza? Minha clã aqui, ó. Só tem 10 pessoas, beleza? Que já faz, sei lá, algumas semanas, sei lá, o link vai estar aí na descrição para você tá, estar então, aí beleza?